A Enix e a Square eram desenvolvedoras de jogos rivais Hoje fazem parte da mesma empresa, a Square Enix Mas nos anos 80 não era assim E nesse vídeo eu queria falar especificamente da Enix E do seu jogo mais famoso, Dragon Quest Como nasceu a Enix? a origem do seu nome como Dragon Quest se tornou um fenômeno aqui no Japão e como a Nintendo transformou a Enix numa gigante é isso que veremos no vídeo de hoje Enix a empresa que nasceu para fazer parte da história da Nintendo antes de começar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 Eu digo assim porque também tem alguns jogos de PlayStation do Dragon Quest. Por isso que eu não peguei eles, não fazem parte da história da Nintendo. Só que mais especificamente hoje, a gente vai falar desses quatro jogos aqui em cima, Dragon Quest 1, 2, 3 e 4, que saíram para Famicom 8-bit. Esse aqui, ó, é o Dragon Quest 1 ao verso. Olha o manual dele aqui, manual bem grossinho, viu? O cartucho, esse jogo aqui é clássico, Dragon Quest 2 a caixinha, o verso manual, igualmente cheio de coisas, de informações e o cartucho, lembrando que se você quiser ver fotos mais detalhadas me segue lá no Instagram eu vou postar fotos desses jogos do Dragon Quest Dragon Quest 3 o um verso, manual e o cartucho Dragon Quest 4 o verso e o cartucho esse aqui, o Dragon Quest IV, é o único que eu não tenho manual. E olha que eu tenho dois desse cartucho aqui e nenhum deles veio com manual, infelizmente. Como eu falei para vocês, esses quatro itens são mais importantes para o vídeo de hoje. Mas eu vou mostrar para vocês, pelo menos rapidamente, o que são esses outros itens. Primeiro aqui, ó, o Dragon Quest V de Super Famicom, também completo, ó, caixinha, manual, berço e o jogo Dragon Quest 6 também ó o jogo manual berço tudo completo Dragon Quest de DS Dragon Quest repetidos aqui de Famicom e esse aqui é um item interessante é um videogame a espada é um controle e ele tem um sensor de movimento um dia eu mostro ele para vocês como vocês viram Dragon Quest aqui no Japão é inquestionável uma pequena amostra do sucesso que o jogo fez e faz até hoje Mas chega de lenga, lenga e vamos começar o vídeo A origem da Enix vem de 22 de setembro de 1975 Quando nascia o centro de serviços Eidansha Bunshu Que é uma empresa que publicava anúncio de imóveis Tanto que seu fundador Yasuhiro Fukushima é um arquiteto Em fevereiro de 1980 a empresa muda de nome tentando se tornar uma empresa nacional, se tornando a Eidansha Systems, mas deu ruim. E dois anos depois, Fukushima teve que tomar a decisão de mudar os rumos da empresa, diversificando os negócios. E em 1982, decide investir num ramo que estava ficando em alta, os, os jogos, jogos eletrônicos. Assim, a Eidansha Systems dá lugar a Enix que é a junção das palavras ENIAC, que é o primeiro supercomputador do mundo, e a palavra Fênix, que é uma ave que quando morre, renasce das cinzas. E era exatamente isso que Fukushima tentava, com a Kabushiki Gaisha Enix, nome em japonês da Enix Corporation. Só que como eu disse, Yasuhiro Fukushima era um arquiteto, e não sabia como fazer jogos, portanto precisava de programadores de jogos, mas como encontrá-los? A saída que ele arranjou foi criar uma competição chamada Concurso do Primeiro Jogo de Diversão, uma tradução livre do nome em japonês para atrair novos talentos para desenvolver jogos para a recém criada empresa e o prêmio seria 1 milhão de ienes mais de 300 inscrições foram recebidas e 13 competidores foram escolhidos e seus jogos foram os primeiros publicados pela Enix Marita no Battlefield que é um RPG de guerra que saiu para NEC PC 8801 Door Door que é um puzzle até simples você tem que atrair os monstros para as portas e trancá-los lá dentro. Esse game saiu para NEC PC 8801 e depois para Famicom. Mari-chan Kikipatsu é um Jokenpo. Aquele jogo do pedra, papel e tesoura, tá ligado? Só que um pouco adulto, digamos assim. Saiu pra Fujitsu Micro 8, ou, para os mais íntimos, FM 8. Cosmic Soldier, ou o no Senchi É um RPG de tiro adulto. A mulher aí no canto de biquíni já diz tudo, né? G's Airport. É um jogo de simulação de aeroporto que saiu pro Sharp X1. Seiko Adventure, ou... Seiko no Adobencha É um advento psicodélico que se passa no espaço Saiu também para NEC PC 8801 Underground Monster ou Titei no Monsta É um jogo que você está num labirinto e tem que fugir de uns monstros Lançado para NEC PC 8801 Bacteria Escape Outro jogo de labirinto, só que você foge de bactérias Esse foi lançado para Fujitsu Micro 7 ou FM7 Napoleon é um jogo de cartas para NEC PC 6001. Love Match Tennis é um jogo de tênis, mas o que é importante é que ele foi o primeiro jogo desenvolvido por Yuji Hori, o criador de Dragon Quest. Esse game também saiu para NEC PC 6001. Bosso Oriento Kyoko é um jogo que você controla um helicóptero que tem que entrar num trem. Tomado por terroristas. As duas primeiras fases são assim. Já a terceira. Você realmente entra no trem. Esse jogo saiu para Sharp MZ80K. Piranha-kun no Isokan. É um jogo de ação. Em que você controla uma piranha. Que tem que comer os peixes menores. O desafio. É que os peixes vão ficando mais ágeis. à medida que o game evolui. E você morre de fome se não os captura. Esse game também saiu para o Sharp MZ80K. Ah, esqueci de falar. Esse videogame barra /PC usava fitas cassete. E finalmente, Pocket Extra. É um jogo de poker e você pode ver que sempre tinha umas sacanagens de leve nos primeiros jogos da Enix. Outro jogo pro Nec PC 8801. Esses foram os 13 primeiros jogos da Enix. Mas desses 13, o que obteve mais sucesso foi Door Door aquele jogo de puzzle em que você deve atrair os monstros para as portas e prendê-los lá graças a esse jogo a Enix conseguiu a parceria com a Nintendo e Door Door foi o primeiro jogo da Enix lançado para o 8-bit da Nintendo posteriormente a Enix faria mais concursos para lançar novos jogos e criou um modelo de terceirização bem interessante pagando royalties de acordo com as vendas dos jogos então os games que vendessem mais dariam mais lucro a seus criadores. No final de 1983, 5 dos 10 jogos mais vendidos daquele ano eram da Enix. Pronto, já sabemos como surgiu a Enix. E agora, vamos saber mais sobre seu maior sucesso, Dragon, Dragon Quest. Quest. Só que antes, precisamos saber quem é seu criador, Yuji Hori. Hori se formou no Departamento de Literatura da Universidade de Waseda. Ele também trabalhou como redator freelance de jornais e revistas em quadrinhos, incluindo a coluna de videogames Famicom Shinken, publicada pelo semanal Chonen Jump, de 1985 a 1988. Ele então participou do concurso Primeiro Jogo de Diversão, patrocinado pela Enix, e foi um dos ganhadores com o jogo Love Match Tennis, como já falei para vocês. Em em 1983, Rory foi na Apple Fest Como um dos prêmios dados pela Enix por seu jogo E se encantou pelo game Wizardly Alguns jogos da série eu tenho aqui comigo Wizardly é um RPG em primeira pessoa Num cenário de fantasia Isso inspirou demais Rory Mas ele ainda não sabia bem onde encanchar esse projeto E deixou engavetada a ideia Em 1985, tem a ideia de um game de investigação Esse com certeza é foi o primeiro grande sucesso de Yuji Hori, por Utopia Renzoku de quem Eu já citei esse game no vídeo de Sama no Meitante, um jogo da Namco de investigação, que é protagonizado por um famoso comediante japonês, que é bem inspirado, em Purutopia Renzoku satu de quem. Aliás, esse game ficou tão famoso aqui no Japão que tiveram vários jogos que foram nessa linha de um detetive tentando solucionar um assassinato e tal. No jogo, ocorre um assassinato. Tudo indica que foi um suicídio, pois o presidente de um banco é encontrado morto dentro de uma sala trancada. E um detetive sem nome, que é você, é enviado para tentar solucionar o caso. O que chamou a atenção para o game na época, foi que deveria se reunir pistas em vários locais reais do Japão. O jogo saiu para várias plataformas, MSX, NEC PC 8801, NECPC 6001, FN7, Sharp X1 e Famicom onde teve a versão mais popular a versão de Famicom teve as músicas compostas por Koichi Sugiyama que na época já era um compositor famoso de trilhas sonoras de games e havia se oferecido para fazer a trilha da versão de por utopia arenzoku de Ken para Famicom pois havia jogado a versão de NEC PC 88 e estava apaixonado pelo jogo no ano seguinte a Enix queria criar um novo jogo e reuniu novamente Yuji Hori para criar a história, Koichi Sugiyama para dar vida à trilha sonora e acrescentou mais um nome de peso ao time para criar as ilustrações, Akira Toriyama, já famoso por seu Dragon Ball. A Enix depositou tanta confiança no jogo que dispôs de todo seu capital inicial e fez um pedido de 760 mil unidades de cartuchos a nintendo dragon quest lançado em fevereiro de 1986 teve pouquíssimas vendas em pânico o pessoal da enix começou a anunciá-lo na Shukan chonen jump uma revista semanal juvenil com circulação de 4 milhões e meio de exemplares os editores concordaram em publicar um artigo sobre a tradição e a mitologia do jogo de representação, o que desencadeou uma grande venda do Dragon Quest. Seguiu-se uma enorme onda de interesse pelo game. Foram tantos telefonemas e cartas com perguntas sobre o jogo, que os editores resolveram publicar uma série de artigos informativos. Tanto a Enix quanto a editora lucraram muito com isso. Ao mesmo tempo que a primeira encomendava mais unidades a Nintendo, foram 1 milhão e 400 mil unidades, a circulação da revista também aumentava de forma espetacular. Graças às vendas de Dragon Quest, naquele ano, a diretoria da Enix concedeu a seus empregados um bônus equivalente a 12 meses de salário. Uma sequência lançada no ano seguinte. Vendeu 2 milhões e 300 mil unidades de cartuchos. Já Dragon Quest 3 comercializou 3 milhões e 400 mil unidades. Nunca se vira tamanha ansiedade por um novo jogo. Na primeira hora de lançamento. Venderam-se 1 milhão e 300 mil cópias de Dragon Quest 4. Apesar do seu preço altíssimo. 11.050 ienes, mais ou menos 80 dólares, mais caro que qualquer outro jogo da Nintendo. O número de assinantes da Shukan Chonen Jump pulou para 18 milhões, enquanto a circulação aumentava para 6 milhões de exemplares. Tanto para a revista quanto para a licenciada, a vinculação de produtos constitui... Um golpe certeiro de marketing. Quanto a Nintendo, lucrou com as vendas dos cartuchos e a publicidade. Sete outras editoras lançaram revistas fornecendo dicas para os jogos, perfis de projetistas e notícias de games Famicom a ser lançado. Em 1990, já eram 70 as licenciadas comercializando milhões de cópias de centenas de jogos, quase todos produzidos pela Nintendo. Os games das concessionárias, por sua vez, ajudavam a vender mais videogames Famicom, de modo que no Japão todas as casas com crianças tinham o um aparelho. Algumas empresas fizeram fortunas. As sequências de Dragon Quest renderam cada uma Centenas de milhões de dólares A essa altura As únicas companhias que ainda reclamavam Dos restritos contratos de licenciamento E do controle rígido da Nintendo Eram aquelas que não podiam Participar da festa Desde que seus jogos continuassem vendendo as empresas de bom grado entregavam a nintendo grande parcela dos lucros fabulosos percebia-se no setor uma sensação um tanto maníaca de que era possível vender qualquer coisa no entanto com a proliferação das licenças, já passava de 90 em 1991, a estrutura cedeu a Nintendo investia em cada jogo cerca de um ano e mais de um milhão de dólares, algo inviável para firmas pequenas, que entregavam seus recursos limitados para a compra de cartuchos, no marketing e na elaboração de pacotes, não sobrava muito para a criação, o resultado era um número cada vez maior de jogos sem expressão a fim de conter essa desastrosa expansão do mercado Hiroshi Amauchi alterou os acordos com as licenciadas limitando o número de jogos lançados anualmente Assim, a seu ver, as companhias investiriam mais em qualidade, pois seus lucros teriam de vir em uma quantidade pequena de games. Mas as licenciadas se revoltaram. Quem era a Nintendo para lhes dizer quantos jogos lançar por ano? Muitos protestaram, longe dos executivos da Nintendo, claro, contra a injustiça restrição comercial. A tensão aumentou também, devido a concorrência cada vez maior durante parte de 1990 o dragon quest 4 da enix dominou 25% dos negócios de software para o Famicom mas dentre essas histórias de sucesso aumentava o número de desastres, as brigas entre as concessionárias beneficiavam Hiroshi Amauchi. na indústria dizia ele, havia lugar para uma empresa forte com as restantes fracas e manipulava no sentido de garantir que a sua empresa permanecesse forte todas as empresas tinham receio de que suas críticas chegassem a Nintendo e aos ouvidos de de entre 1988 e final de 1989 período de maior demanda a escassez de chips que constituíam o coração dos cartuchos fez com que a Nintendo fosse obrigada a racioná-los embora a empresa garantisse uma distribuição justa e desinteressada, as licenciadas não confiaram nela. Ao longo dos anos 80, a Enix continua a publicar títulos para computadores domésticos e para a série Dragon Quest. Com o fim da década, os jogos de console no Japão e na América do Norte explodiram. Lembrando que o Crash de 1983 foi só nos Estados Unidos. E aquele período já havia passado. A Enix começou a transferir seus recursos. Da publicação de títulos de computador. Para jogos de console no final dos anos 80. Em 1990 a Enix fez uma parceria com vários desenvolvedores de console para começar a publicar títulos para o Super Nintendo isso iniciaria uma expansão para os consoles de videogame que até agora viram o selo Enix nos títulos de Dragon Quest a primeira grande parceria foi com o desenvolvedor japonês Quintet. a Quintet desenvolveu com a publicação Enix o jogo Tracer, o primeiro título da empresa. A parceria continuaria durante o início e meados dos anos 90, levando a jogos como Soul Blazer, Illusion of Gaia e Terra Enigma. A Enix também seria parceria da 3ACE em trazer Valkyrie Chronicles e a franquia Star Ocean para o sistema Playstation. De 1990 a 2003, a Enix publicaria mais de 100 títulos para os grandes consoles de videogames e a Enix expandiu sua marca fora dos videogames no início dos anos 90. Em 1991, a Enix financiou parcialmente a abertura da Digital Entertainment Academy. A escola foi fundada para ensinar desenvolvimento de jogos e ainda é financiada pela Enix até hoje. Claro, como Square Enix. Em 1991, também viu a criação da Gangan Comics. Uma publicação mensal de mangá. Alguns dos mangás que aparecem nas publicações, incluem Full Metal Alchemist e mangás baseados em jogos publicados pela Enix, como Dragon Quest e Star Ocean. Em 2000, começaram a surgir conversas sobre a possível fusão entre Enix e Square, entre os criadores da franquia Final Fantasy. A fusão foi adiada para 2001, quando o filme financiado pela Square, Final Fantasy The Spirits Within, não conseguiu recuperar seu orçamento, levando uma grande perda para a Após meses de negociação, foi anunciado em 26 de novembro de 2002, que a Enix e a Square iriam se fundir. O nome da nova empresa, Square Enix. O fracasso do filme colocou a Square em uma dívida massiva, que reduziu o valor da empresa. E a Enix adquiriu a maioria da empresa. A fusão começou oficialmente no dia 1º de abril de 2003. Com o presidente e fundador da Enix, Yasuhiro Fukushima, tornando-se presidente presidente da recém-formada companhia, mas como sempre o vídeo não acaba por aqui, eu quero saber de você, quais as suas lembranças com a Enix e com seu maior sucesso, Dragon Quest, e continue aí falando nos comentários, o que você quer saber sobre a história da Nintendo, ou o que você quer que eu conte sobre a história da Nintendo, me fala aí nos comentários, eu sou o Isui, obrigado a você que viu o vídeo até aqui, e até mais.